7 ideias de negócios lucrativos para começar em casa com zero investimento. Opa, o Alisson Carvalho aqui, criador do projeto Prosperando Online, e vamos para o conteúdo. A primeira ideia de negócio aqui que eu estou nesse vídeo de hoje é afiliado digital. O afiliado é alguém que revende os produtos de outras pessoas em troca de comissões. Então, se você ainda não sabe o que é afiliado, é muito simples. Basta você se cadastrar numa plataforma de infoprodutos ou de produtos físicos, é, encontrar alguns produtos para se afiliar que você tem interesse e divulgar aquele link de afiliado que você vai receber. A cada compra que, a pessoas, que as pessoas fizeram pelo link que você divulgou, você recebe uma comissão diretamente na plataforma e depois saca para a sua própria conta bancária. Então o afiliado é uma das maneiras mais simples de começar para você que ainda não tem um negócio digital, para você que não tem uma fonte de renda na internet, porque você apenas divulga os produtos para outras pessoas, que podem ser produtos físicos ou infoprodutos, como cursos e e-books, por exemplo. Eu um de comissões, você divulgou o ingresso de produto. as pessoas comprou de você, você recebe a sua comissão na plataforma e depois saca para a sua conta bancária. Simples assim. Então essa é a primeira ideia de negócio com zero investimento que eu quero citar aqui nesse vídeo de hoje. A segunda ideia é bem semelhante, só que é produtor digital. O produtor digital é alguém que domina determinado assunto, por exemplo... Alguém que é experiente em determinado assunto, um professor de inglês, por exemplo. Ele domina aulas de inglês, ensina as pessoas a falar inglês. E ele produz conteúdo sobre isso. Então, ele cria um curso ensinando as pessoas a falar inglês e ele coloca nas plataformas digitais para vender. Como, por exemplo, a Hotmart, a Eduz, a Monetize, a Braip. E entre tantas outras plataformas digitais que tem aí no mercado hoje em dia. Então, o produtor digital, ele é o responsável pela criação de um curso, de um e-book, de uma mentoria, de um acompanhamento individual, de... Um infoproduto voltado para a área que é específica. É alguém que domina o conhecimento, como citei o exemplo do curso de inglês, e cria um produto desse tipo. Então, essa é uma forma mais complexa, com mais coisas para administrar, como suporte a alunos, criação de página de vendas, entre outras coisas. Mas é uma maneira de você começar investindo zero. Você, você já tem o conhecimento necessário, você não precisa gastar nada nesse início, basta você gravar as aulas, subir, subir para a plataforma como a Hotmart, por exemplo, e começar a vender. A terceira forma que eu quero citar aqui para você é deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Assim você vai conseguir ganhar muito dinheiro. Brincadeiras à partes, é, deixa o like nesse vídeo, dê uma força aí, porque eu estou buscando realmente te ajudar a abrir sua mente e te mostrar novos negócios, novas fontes de rendas, e eu acredito que esse vídeo merece muito o seu like, merece que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, porque eu realmente estou me esforçando diariamente para melhorar esses conteúdos, para trazer coisas boas para você aplicar na sua vida prática, para você enxergar as coisas de uma forma diferente e lucrar cada vez mais, investir melhor o seu dinheiro e conseguir prosperar financeiramente, hein? Então esse canal, Prosperando Online, ele tende a crescer muito nos próximos meses, nos próximos anos, e se você me acompanhar essa jornada, você vai adquirir bastante conhecimento e qualidade. Então, por esses motivos, deixa o like nesse vídeo para me ajudar a crescer cada vez mais, levar esse conteúdo bom a cada vez mais pessoas. E se inscreva no canal também, ativa o sininho para acompanhar os próximos, porque serão cada vez melhores, eu te garanto isso. Vamos continuar com o conteúdo que eu quero realmente mudar sua visão e te ajudar a abrir sua mente e ganhar cada vez mais dinheiro. Vamos para a terceira fonte de renda, Freelancer Workana. O Orkana é um site onde pessoas vendem serviços e pessoas compram serviços. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você tem uma habilidade específica você pode vender o seu serviço em sites como Orkana, trabalhar como freelancer e vender um projeto por 500 reais, 1.000, reais, dois mil reais. Depende da demanda da busca por aquele projeto, da complexidade do projeto. Exemplos de freelancer: é copywriter, gestor de tráfego, design, editor de vídeo. Se você domina uma habilidade dessa, você pode vender isso em um site como esse. Você faz seu cadastro lá rapidinho, coloca seu e-mail, seus dados e começa a aparecer para pessoas que estão em busca disso. Milhares de pessoas acessam esse site aqui, é um dos maiores do mercado de freelancer e entre outros sites também. Em busca de serviços pontuais, como edição de vídeo, como criação de copies para anúncios, por exemplo, como atrás de gestores de tráfego entre uma série de profissões uma série de serviços que as pessoas buscam então é só você dar uma olhada no site Orkana ter ideias de serviços que você pode se especializar buscar conhecimento e começar a vender esses serviços esses projetos e começar a faturar com isso então essa terceira opção que eu citei aqui no vídeo 7 e 10 de negócios lucrativos para começar em casa com pouco investimento ou com zero investimento é uma das melhores, é a prestação de serviço porque você consegue fazer um lucro rápido se você consegue criar imagens de qualidade é, você pode se cadastrar no Orkana e se denominar designer, você pode ser designer gráfico, designer digital e as pessoas que estão em busca disso, de imagens para suas páginas no Instagram, para divulgação de um negócio específico de anúncios, vão te contratar e você pode fazer alguns anúncios, algumas imagens de anúncios e lucrar com isso. Então, trabalhar com freelancer é uma excelente forma de começar a fazer dinheiro na internet e você pode já fazer alguns milhares de reais com isso. Basta você dominar alguma habilidade específica e vender ela nesse site aqui e em outros sites semelhantes a esse. A quarta forma é gestor de tráfego. Eu citei o gestor de tráfego como uma forma de serviço que você pode oferecer como freelancer no Orkana, mas o é, gestor de tráfego merece um tópico só para ele, porque a gestão de tráfego é, pode ser um negócio completo só de gestão de tráfego, onde você consegue administrar diversos clientes ao mesmo tempo e da alta apenas com isso. Não é uma simples renda extra, pode ser encarado como um negócio sério que você vai desenvolver até uma agência futura. E você pode começar pequeno, começar oferecendo seu serviço de gestão de tráfego a pessoas, e no Instagram, por exemplo, a empresas... É, medianas, pequenas, através do Instagram, empresas locais, negócios locais que estão próximos de você, como por exemplo, uma loja na sua rua que vende rações, uma loja que vende é, suplemento, por exemplo, você chega para a pessoa no Instagram, para o Instagram da loja e oferece a prestação de serviço de tráfego, Quando você vai criar os anúncios para essa loja, atraindo contatos para o WhatsApp dela ou por e-mail, onde essa loja, o gestor dela, o dono, vai ofertar os produtos através da lista do WhatsApp. E esse modelo de negócio é realmente muito lucrativo. Imagine que você faz uma oferta dessa de gestão de tráfego para... É, 10 lojas por dia. Em um mês, você vai ter feito 300 ofertas. Dessas 300 ofertas, é provável que você feche com pelo menos 5 lojas para fazer a gestão de tráfego delas. Se você cobrar 500 reais por cada loja, você vai fazer 2.500 reais aproximadamente. E para isso, você precisa dominar o tráfego pago, você saber como utilizar as ferramentas de tráfego para captar clientes para essas pessoas. É simples. Você vai apenas aprender a criar anúncios de qualidade para o público certo e atrair as pessoas certas para aquele negócio específico, para aquele nicho específico. Se você já tem um conhecimento simples nessa área de criação de anúncios, se você já fez alguns anúncios através do Facebook Ads, do Google Ads, você já está apto a prestar esse tipo de serviço aqui e começar a lucrar. Então, eu acredito que esse negócio é bastante lucrativo e você pode sim começar com o nicho de tráfego simplesmente tendo conhecimento básico e aos poucos, aprimorando seu conhecimento, estudando cada vez mais e consequentemente cobrando mais. Se você se identifica com essa área aqui, dá para fazer muito dinheiro, dá para lucrar alto de verdade. Apenas com isso, focando nisso especificamente. E a quinta opção aqui é Copywriter. O que é o Copywriter? O Copywriter é o redator publicitário. É alguém que cria cartas de vendas, texto de vendas. É, a maioria dos vídeos que você vê na internet aí, vídeo de vendas de produtos, foram criadas por Copywriters profissionais. Então, se você sabe como criar uma copy persuasiva, criar uma boa oferta, desenvolver uma sequência de palavras em de uma forma que convença as pessoas a comprar aquele produto, se você é bom em vendas, você pode oferecer seu serviço de copywriter e cobrar 300 reais, 500 reais por uma série de, de e-mails, uma série de conteúdos de vendas e assim já fazer uma renda extra como copywriter. Ou você pode fazer uma proposta de parceria para um produto digital, onde você vai escrever as cartas de vendas daquele lançamento do curso da pessoa e você vai ganhar uma porcentagem em cima disso. O copywriter é um dos profissionais mais requisitados no mercado digital atualmente. Ele é importantíssimo, porque é ele que vai ser o responsável por arquitetar toda a estratégia de vendas do lançamento. Desde a criação de e-mails persuasivos, a criação de anúncios persuasivos, entre uma série de outras coisas. E Isso aqui já é algo um pouco mais completo, algo para quem já tem experiência no mercado, para quem sabe vender, para quem tem conhecimento nessa área. Se você é um completo iniciante, é isso aqui ainda não é para você. Você precisa se especializar nisso, ter bastante conhecimento nessa área, porque é algo sério e é algo que vai mudar o negócio das pessoas. Realmente, se você fizer umas copy ruins as pessoas não vão vender nada, vai gastar dinheiro em anúncio e não vai vender, vai tomar prejuízo. Agora, se você for bom em copy, garanta o seu serviço, garanta a qualidade da entrega do seu serviço, e você sabe que aquelas ofertas que você cria são bastante persuasivas e vão converter muito, você está apto a vender esse tipo de serviço, a ser um copywriter profissional e ganhar muito dinheiro com isso. E de novo, aqui é um negócio que você não vai precisar investir nada. Você apenas domina esse conhecimento e se você já está no mercado há um bom tempo e já domina isso aqui, você consegue atrair clientes para prestação -se de serviço de copy sem investir nada e lucrar com isso. Vamos para o sexto tópico aqui que eu separei para você. Co produtor? Qual coprodutor está relacionado ao mercado de produtos digitais, como infoprodutos, que são cursos, e-books, etc. E está bem relacionado com afiliados e produtores. O coprodutor é alguém que se junta com outra pessoa para criar um produto. Então, se duas pessoas se unem para criar um produto, elas são co-produtoras. Esse produto foi criado por duas pessoas, ou mais. Então, é uma excelente forma de você começar um negócio próprio, um produto próprio, e fazer dinheiro é, com uma pessoa que já tem conhecimento na área. Por exemplo, se você conhece alguém que já domina determinado assunto, que já produz conteúdo nas mídias sociais, que já tem uma autoridade naquele assunto específico, e você faz uma proposta para essa pessoa, para criar um produto juntos, você e ela, e dividir as tarefas, consequentemente, vão dividir os lucros também, é realmente interessante, porque um vai ajudando o outro, e se for três pessoas, também pode ser interessante, duas ou três pessoas no máximo. Então, em conjunto, você vai criar produtos que, por terem duas ou três pessoas trabalhando junto, a tendência é que as ações, as tarefas sejam executadas mais rapidamente e esse produto é, ganha uma qualidade maior porque são três pessoas pensando juntas em prol de fazer aquele produto crescer, aquele produto faturar e lucrar alto, porque... A ideia daqui é você entregar um produto de qualidade para as pessoas que vão comprar de você e vender cada vez mais e ganhar muito dinheiro, não é isso? Então, se os três estiverem alinhados e pensando dessa forma assim, em pró de fazer o produto crescer e vender de verdade, vocês vão criar um negócio realmente lucrativo e é muito interessante essa forma aqui de coprodução, A produção em conjunto. Basta vocês é, criar um produto na Hotmart e ir lá colocar o e-mail de cada, de cada coprodutor no produto. Eu estou já explicando a parte técnica da criação do, do produto em conjunto, né? Tem a opção na Hotmart, na Edu, na Monetize, onde você vai... É, colocar o e-mail das pessoas que são responsáveis pela criação do produto, e aí quando começar a acontecer as vendas, cada pessoa vai receber a sua notificação de venda no seu e-mail e a sua porcentagem é, de produção, de ganhos, na plataforma também para depois sacar para a sua conta bancária. Por quê? Porque pode acontecer de, a depender das tarefas, determinada pessoa ficar com a maior parte do produto. Se o, o dono do perfil, a pessoa que é a autoridade, é... Exigir que quer 40% do produto, porque ele vai fazer a maior parte das coisas, como colocar os seguidores dele para comprar o produto, como é, investir o conhecimento dele no curso. E você aceitar isso? Então, essa pessoa vai ficar 40% do produto e os outros 60% podem ficar para você e a outra pessoa que vai trabalhar em conjunto. Ou então pode ser 50%, 50%, ou 70%, 30%. A questão da porcentagem de ganhos, vocês vão decidir em conjunto, em acordo comum. Mas é isso. Geralmente é de acordo com a tarefa. Quem faz mais coisas, quem investe mais tempo e dinheiro, ganha mais. Ou pode ser 50 50, dependendo do acordo de vocês. Então, a produção é basicamente isso. E é algo realmente muito interessante quando você se une com pessoas é, comprometidas e com o mesmo objetivo que você. Que é fazer muito dinheiro, que é criar um produto de qualidade extrema e dar uma garantia incondicional às pessoas que vão comprar de você. Essa forma de renda aqui é muito, muito interessante mesmo. E você, novamente, pode começar com pouco investimento ou com zero investimento. Você apenas vai colocar sua inteligência para trabalhar, suas habilidades para criar produtos, para criar boas ofertas, para... Atraia as pessoas certas para esse produto e assim vender cada vez mais. É muito, muito interessante mesmo a coprodução. produção Novamente, deixa o like nesse vídeo se você está gostando desse conteúdo. Eu acredito que está sendo muito útil para você esse conteúdo, está abrindo sua mente novas oportunidades. Se você não deixou o like nesse vídeo, você está perdendo tempo, está deixando de me ajudar, deixando de ajudar o canal a crescer. Dê essa força aí, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Vou esperar 5 segundos para você fazer isso, para eu partir para os próximos tópicos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Então vamos continuar com o conteúdo. O sétimo tópico que eu citei aqui é design digital. Como você citei anteriormente no tópico é, de freelancer de orcana, o design digital, ele, semelhante ao gestor de tráfego, merece um tópico só para ele. Porque eu citei por cima no tópico de freelancer de Orkana, como uma das profissões que você pode vender serviço de fato da alta. Mas o design merece um tópico só para ele. Porque hoje, é, negócios digitais, negócios que estão na internet, que tem milhares e milhões de negócios atualmente, a parte visual, a parte audiovisual é importantíssima. O impacto que isso aqui causa, uma imagem bem feita, uma imagem elaborada, é importantíssima. E muitas empresas, muitos pequenos negócios, não estão dispostos, muitos donos de pequenos negócios, não estão dispostos ou não têm a habilidade necessária ainda para criar boas imagens para o Instagram, para criar boas, boas capas para os seus vídeos. Então, você que domina essa área, que você que sabe criar boas imagens, você pode vender serviços. Para pessoas diretamente, é, recrutar, recrutar clientes através do Instagram, chegando deck das pessoas falo, oferecendo esse tipo de serviço. Olha, meu nome é Fulano, eu trabalho como designer e ofereço aqui para você um pacote de 10 imagens por X reais. 300 reais, 500 reais, por exemplo. Se você fechar com 5, 10 clientes desse você já consegue uma renda considerável por mês, apenas criando posts lá no Instagram, que podem ser criados através do aplicativo Canva de forma gratuita. Basta você se especializar nisso, assistir alguns vídeos no YouTube, como criar imagens profissionais, e assim você vai... Já gerar uma nova fonte de renda como designer. Eu conheço designers por aí que cobram 15 reais, 20 reais, 25 reais por imagem. Imagine você criar 100 imagens por mês. Criar 100 imagens por mês pode parecer simples para você que já tem conhecimento. Pode ser rápido e faturar alto. 100 imagens por mês a 25 reais já dá 2.500 reais só como design. Se você fechar um pacote de 30 imagens ou 50 imagens com cada loja, com cada negócio que você abordar. Você já consegue fazer mais do que R$ 2.500, tranquilamente, mais do que R$ reais. Mas para isso você precisa dominar a criação de boas imagens, estudar um pouco o mercado, se especializar nisso, criar posts realmente profissionais de qualidade inquestionável. E conseguir também os clientes, né? Abordar pessoas, abordar negócios médios, negócios pequenos que estão precisando desse tipo de serviço. Só que é realmente interessante. Corrigir aqui que eu escrevi errado. Acontece. Ok, eu quero citar aqui para você, a dica final é como sempre, quem fica até o final do vídeo recebe essa dica de hoje, dica bônus. Eu quero citar aqui para você, essa dica maravilhosa e altamente lucrativa. Se você aplicar, você vai já conseguir fazer dinheiro. A questão desse conhecimento todo aqui é a questão da aplicação prática. Eu tô te mostrando os meios, estou te mostrando os caminhos para você fazer muito dinheiro online. Forma de você começar sem investimento nenhum, apenas com seus esforços, com seu conhecimento e já começar a lucrar. Mas é preciso você colocar em prática tudo isso aqui os resultados surgirem na sua vida e se manter consistente até conseguir é, fazer o dinheiro chegar até você, é você conseguir se manter uma tarefa dessa por algum tempo considerável até os resultados aparecerem e realmente o que é mais necessário aqui é você agir, é você partir para a prática, tomar as ações necessárias, eu citei aqui diversos exemplos de como você pode fazer dinheiro com isso e você agora tem a dica final, de Cabos, que é trabalhar em dois ou mais projetos desses que sejam semelhantes e lucrar mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você conciliar dois ou três projetos desses que são próximos, que são parecidos, você vai conseguir fazer mais dinheiro, você vai conseguir aumentar sua renda nesse início e assim já conseguir seus primeiros 3 mil reais, 5 mil reais por na internet. É possível, é totalmente possível. Veja as possibilidades que isso aqui está te dando. E ainda se tem um exemplo para você aqui. Você pode trabalhar como afiliado inicialmente, divulgando para produtos das pessoas. Você pode partir para a produção própria, do próprio curso seu, e trabalhar como coprodutor, Criar produtos em conjunto. Então, esse é um exemplo aqui onde você pode trabalhar em dois ou mais projetos desses que sejam semelhantes, porque aqui são todos ligados a infoprodutos, afiliado, produtor e coprodutor. Afiliado pode ser produtos físicos e digitais, mas vamos pensar nesse exemplo aqui, que é afiliado de produtos digitais, cursos e e-books. Produtor digital também, e coprodutor digital também. Então você vai trabalhar como afiliado, produtor e coprodutor ao mesmo tempo, porque assim você aumenta as suas possibilidades de ganhos, e, consequentemente, vai ganhando mais experiência nesse mercado, vai descobrindo coisas que antes você não sabia. Vai descobrindo como criar boas ofertas, como atrair cada vez mais pessoas qualificadas, como usar o tráfego pago a seu favor, tá? o seu negócio, construindo lixo através do tráfego pago, dominar as ferramentas de vendas. Eu não vou se especializar muito nessa parte aqui de tráfego pago, de Facebook Ads, Google Ads, porque o tema do vídeo principal é começar em casa com pouco investimento ou zero investimento. E para você atrair pessoas através do tráfego pago, você tem que investir no um valor, né? que seja reais por mês, reais por mês, você tem que investir. Só que o tema desse vídeo não é esse, mas eu vou citar o um exemplo de que você pode trabalhar em conjunto aqui com esses três projetos, afiliado, produtor e coprodutor, e adicionando é adicionando pilares de um negócio digital sólido, como é a tração de lista, a criação de lista através do tráfego pago, investindo pouco no início, 500 reais, 200 reais por mês, 100 reais, vamos trazer mais para a realidade do brasileiro, investir 150 reais por mês, 200 reais, 300 reais no máximo aí, para iniciar a criação de lista de pessoas que vão receber suas ofertas. É, e trabalhando em conjunto, afiliado, produtor e coprodutor, você já vai ganhar cada vez mais experiência e a chance de você vender como afiliado, como produtor e coprodutor aumentam bastante. Então, essa é a dica final. Eu quero finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou do conteúdo do vídeo, se de alguma forma foi útil para você. É, se quiser citar mais fontes de renda online com pouco investimento, pode citar aqui na, nos comentários do vídeo. E confira o link na descrição desse vídeo para você acessar um conteúdo mais avançado, mais exclusivo através dos grupos do WhatsApp. É, me acompanhe também no Instagram, Prosperando Online, está na descrição do vídeo os links, e se você quer um curso avançado, um guia avançado de como criar renda online, como gerar fonte de renda na internet, que pode te fazer faturar de 5 a 10 mil reais por mês, ou até muito mais do que isso, clique no link que está na descrição do vídeo e acesse o Guia Renda Online agora, que vai te mostrar passo a passo como criar negócio digital do zero e faturar alto na internet. Então, se você gostou realmente desse conteúdo, deixa o um like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário. Eu te peço de coração que, que deixa esse like no vídeo, deixa um comentário incentivando, dizendo que você achou desse conteúdo, dicas e melhorias do conteúdo. E que assim a é gente vai crescer cada vez mais. Eu estou buscando cada vez mais fazer conteúdos como esse e melhorar o canal. E eu espero de coração que esse conteúdo tenha aberto sua mente, tenha, te, é, tenha feito você enxergar novas oportunidades de fazer dinheiro na internet, de lucrar muito na internet e fazer dinheiro de casa, investindo pouco ou zero reais. Veja quantas formas você tem aqui para você. Vamos revisar. Afiliado, produtor, freelancer, gestor de tráfego, copywriter, coprodutor e designer. Então, realmente, eu trouxe um conteúdo de qualidade para você. Eu trouxe um conteúdo que dá para você tirar ideias lucrativas desse conteúdo e aplicar na sua vida prática, começando a ganhar dinheiro na internet e a partir de já. Um forte abraço e até o próximo vídeo.